Hugo, Isabelle e Yasmin moram em cidades diferentes e praticam esportes diferentes, cada um praticando um único esporte, eles moram na cidade de São Paulo, São Pedro e São Vicente, não necessariamente nessa ordem, e praticam os seguintes esportes, mergulho, parapente e skate. Também não necessariamente nessa hora. Sabe-se que quem voa de parapente não mora em São Vicente. Yasmin não mergulha e não mora em São Paulo. Hugo mora em São Paulo, mora em São Pedro, né? Perdão. E não voa de parapente. Quem mora em São Paulo não mergulha. Com essas informações, conclui-se corretamente que aí o aluno, meu Deus, <risos> é muita informação. Então, o aluno acaba né, se perdendo ali no meio do caminho. Né? Então, existe uma técnica para a gente resolver esse tipo de questão. Mas antes de eu te passar a técnica, né, o bizu, qual é o assunto né, dessa questão? Pô, Marcão, o assunto... É associações lógicas. Né? Aluno MPP iria responder exatamente isso. Associações lógicas. Lá no seu edital está lá, ó, relações arbitrárias entre pessoas, lugares. Então, patenteamos aqui como associações lógicas. E para resolver esse tipo de questão, nós utilizamos uma tabela de correlação simples assim. Nós utilizamos uma tabela de correlação. Legal, então vamos lá para a gente não perder tempo. Como é que a gente vai montar essa tabela? Na primeira coluna, eu gosto de colocar o nome das pessoas. Tá aqui, ó. Hugo, Isabelle e Yasmin. Na parte de cima eu vou colocar aqui as cidades, né? São Paulo, São Vicente, não, São Paulo, São Pedro, São Paulo, São Pedro, São Vicente e os esportes, né? Mergulho, parapente. E skate, aí eu vou fechar aqui a tabelinha. Aí é garranchão um mesmo pra cima deles. Ó vamos lá. Aí qual é o bizu, né? Tudo que for falado eu vou sinalizando na tabela ó. Quem voa de parapente não mora em São Vicente Vou guardar aí essa informação Agora ele vai falar o nome da pessoa, já dá para marcar na tabela Asmin não mergulha e não mora em São Paulo ó, Yasmin, Yasmin não mergulha ó, Não mergulha e não mora em São Paulo. Legal, já marquei ali na tabela. Hugo mora em São Paulo e não voa de parapente. Hugo mora em São Paulo. OK. Ó, mora em São Paulo, OK. E não, né? E não voa de parapente. Beleza. Só que aí tem um detalhe, Hugo mora em São Paulo. Mora em São Paulo não, né? Mora em São Pedro. Já ia dar erro aqui. São Paulo não. São Pedro. Isso é para ver se você está prestando atenção. Hugo mora em São Pedro. Hugo mora em São Pedro. E não voa de Parapente. Só que aí tem um detalhe, né? Já corrigi aqui, tem um detalhe. Sempre que eu marco o OK, eu tenho que eliminar automaticamente a linha e coluna. Por quê? Se o Hugo mora, né, em São Pedro, ninguém mais pode morar. Então já é automático. Marcou, eliminou. Aí você vai eliminar linha e coluna. Da parte da tabela que você está associando, obviamente. Aí, vamos lá. E Yasmin? O que, que sobrou para Yasmin? São Vicente. Aí você vai marcar aqui, ó. São Vicente. Só que quando você marca, você elimina. Linha e coluna. E o que que sobrou ali para Yasmin? No caso, para Yasmin, sobrou São Paulo. Yasmin não, né? Isabelle. Sobre o São Paulo. Legal. Só que eu tenho que preencher todo o outro lado. Aí eu vou continuar aqui com as informações. Ó. Quem mora em São Paulo não mergulha. Pô, eu já sei a pessoa que mora em São Paulo. É a Isabelle. Então, qual é a certeza que eu tenho? Que a Isabelle não mergulha. Só que tem uma informação lá do início que a gente deixou passar. Ó. Quem voa. Ó, quem voa de parapente não mora em São Vicente. Então, vamos lá. Quem mora em São Vicente é a Yasmin. Então, com certeza, a Yasmin ela não voa de parapente. Então, o que que sobrou para ela? Skate. Marcou, eliminou. Então, vou ter que eliminar aqui linha e coluna. O que, que sobrou aqui para a Isabelle? Sobrou o parapente. Ok? E, consequentemente, o que sobrou para o Hugo? Mergulho. Olha como a tabela ela organiza tudo. Ela organiza tudo. Ó, Hugo. Ele mora em São Pedro e mergulha. Isabelle. São Paulo. Parapente. E a Yasmin, São Vicente E skate Aí vamos lá, vamos analisar Quem mora em São Paulo pratica skate? Não, porque quem pratica skate é a Yasmin E a Yasmin mora em São Vicente Então tá fora E a Yasmin mora em São Pedro? Não, ela mora em São Vicente, tá fora Hugo pratica skate? Não, mergulho, tá fora Letras D Isabelle pratica parapente? Sim, está aqui. Ó. Isabelle pratica parapente. Então, marca o V da vitória e vai ser feliz. Gabarito, letra D. Letra D de deu certo, Marcão. Eu consegui resolver essa questão. Legal, né? Vem cá, vai fazer a prova do TJ São Paulo. e não sabe interpretar e resolver questões de matemática e raciocínio lógico da Banca Vunesp?